E agora de seguida vamos ter uh, a Ruth Correia, uh, a residente da, da Wikimédia de Portugal na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uh, que vai-nos falar aqui também um bocado da, da parte muitas vezes oculta da preservação digital em termos académicos uh, e como é que os dados que, que estão muitas vezes escondidos dentro da academia podem ser tornados públicos. Uh, Ruth, tens a palavra. Obrigada, André. Obrigada, Daniel, pela retrospectiva. Uh, é sempre bom uh, conhecer um bocadinho melhor do arquivo .pt e de, da sua história. Um, eu vou partilhar então uh, a minha experiência na 9BCSH, uh, falar um bocadinho sobre a abertura de conteúdos, a importância da interoperabilidade, de utilizar uh, software aberto, de criar conteúdo aberto, um, e também explicar um pouco o que é isto de ser o equimodista em residência. Bom, uh, o Wikimedista em residência é, é, é realmente um título profissional pouco comum, mas somos mais do que se possa pensar. Um, foi um conceito que foi inicialmente proposto em 2006, por essa altura, a Wikipédia já tinha cerca de cinco anos e já se começava a perceber o potencial absolutamente gigantesco do que é ter uma enciclopédia que é universal, de acesso aberto, gratuita, multilingue, que toda a gente pode editar e que toda a gente pode aceder. E quando eu falo aqui em digital, importa também ressalvar que existem projetos para que a Wikipédia seja uh, acessível mesmo para aqueles que não têm internet disponível uh, sempre. Uh, existem projetos de acesso à Wikipédia uh, que são offline, por exemplo. Bom, mas voltando aqui ao Wikimedista em residência. Um, começando a perceber quais as potencialidades de utilizar a Wikipédia como motor de disseminação de conhecimento, um, também começou a surgir esta ideia de pessoas que conhecem uh, a, a comunidade Wikipédia, o, neste caso a comunidade Wikimédia, que já é um pouco mais alargada, não é só o Wikipédia, existem outras plataformas, já vamos olhar para isso, um, mas também uh, como é que podemos utilizar essas ferramentas em instituições, uh, como uh, bibliotecas, museus, galerias, arquivos, Uh, como o arquivo PT, que também é um arquivo muito especial, não é? Um, normalmente os Wikimedistas em residências estão em, uh, em, em instituições GLAM, a Giovana uh, falará se calhar melhor sobre isso do que eu, Uh, nestas instituições normalmente estão a fazer digitalizações e disponibilizações do acervo, que já têm nas próprias instituições, e que depois utilizam as, as, as plataformas Wikimedia para fazerem essa disseminação. Uh, no caso das instituições de ensino, de investigação, uh, de ensino superior, uh, este trabalho é um pouco diferente, e realmente aquilo que eu estou a fazer uh, na, na FCSH é muito mais a ver com o apoio à investigação e também com a divulgação das ferramentas dentro uh, da comunidade da faculdade. Por é que faz sentido esta junção Wikimedia-Academia? Uh, para começar, ambas estão alinhadas uh, no propósito da, da sistematização e da divulgação do conhecimento. Uh, as universidades são os pontos produtores de conhecimento por excelência, não é? São pontos de produção científica mais relevantes um, e, e os maiores, em Portugal, sem dúvida, uh, os maiores motores da investigação que é feita em, é, é, no nosso país. Por outro lado, a Wiki uh, tornou-se o maior motor de disseminação de conhecimento que nós temos. Nós vamos ao Google procurar qualquer coisa e o que aparece primeiro é a descrição que vem da Wikipédia. Um, portanto, toda a gente usa a Wikipédia. Eu posso, um, posso reforçar aqui que a, a Wikipédia em português tem entre, nos últimos 12 meses, teve entre 250 a 350 milhões uh, de visitantes uh, por mês, que é mais, <risos> muito mais uh, do que a população portuguesa. Uh, vezes às uh, vezes trinta, não é? Uh, portanto, uh, o impacto da Wikipédia, mesmo em línguas que não são uh, tão universais quanto o inglês, um, a, a, a Wikipédia em inglês tem mais visitas do que todas as outras Wikipédias juntas, também é um dado interessante, que poderíamos uh, discutir aqui noutros uh, contextos. Uh, mas pronto, a ideia de juntar a Academia e a Wikimédia é precisamente esta, o objetivo é a democratização do conhecimento. Um, tal como numa universidade, o universo wiki é, particu é particularmente complexo. Uh, tem múltiplas plataformas com propósitos distintos, uh, estruturas de governança e mecanismos de decisão específicos a cada comunidade e é uma estrutura bastante horizontal. Existem algumas hierarquias, sobretudo no que respeita a privilégios de administração e de moderação das plataformas, cujos requisitos também diferem entre comunidades, um, e cada plataforma Wiki é alimentada por inúmeras microcomunidades comunidades que são autónomas entre si. Uh, a informação tende a estar dispersa, nem sempre é claro quem é que são os pontos de contato, ou até qual é a própria estrutura da organização, e portanto, apesar do potencial da integração de projetos ou de ferramentas Wiki no contexto académico, Conhecer este universo é um processo complexo, um pouco demorado, e significa que a sua utilização pode levar a uma sobrecarga, sobrecarga ainda maior de pessoal docente e de investigadores que, queiram, que as queiram utilizar. Existe um outro desafio acrescido, que é, uh, normalmente, uh, os professores universitários não gostam muito da Wikipédia, uh, e portanto, parte do meu papel também é ajudar a desmistificar Uh, essa relação que eles têm com a Wikipédia com como sendo uma referência ou, com, ou, ou como sendo um sítio onde uh, não se encontra a informação necessária. Isto é particularmente interessante porque os próprios professores universitários usam a Wikipédia enquanto recurso, mas quando são os alunos a fazê-lo uh, já não acham assim tanta piada. Um... Os, quando eu falo aqui das plataformas Wikimédia, existem várias, eu hoje vou me focar no MediaWiki e no Wikidata, elas estão ali com círculos de, de cores diferentes, eu estou a, a, a sublinhá-las um, porque são bastante diferentes. O Wikidata é a grande base de dados interligados e estruturados, uh, dados abertos naturalmente, um, do dos projetos Wikimedia, da Wikipédia, do Commons uh, e de todos os outros que estão ali na imagem, o MediaWiki é um bocadinho diferente, porque não é uma plataforma de conteúdo, contrariamente à maior parte das outras. Aliás, contrariamente a todas as outras que estão aqui uh, neste slide, uh, tirando a incubadora, a incubadora naturalmente é um projeto de incubação de outros projetos Wiki, uh, o MediaWiki é um software, uh, portanto já falamos disso daqui a pouco. O que é que unem todas estas plataformas? Portanto, elas fazem parte do movimento uh, Wikimedia, são mantidas em termos de infraestrutura e de financiamento pela Fundação Wikimedia, são mantidas em termos de conteúdo sobretudo por comunidades de voluntários e todas elas são abertas, portanto têm acesso aberto. O conteúdo também é aberto, está licenciado em Creative Commons, permitindo que seja facilmente partilhado e utilizado. E o próprio software, tal como o MediaWiki, é disponibilizado sob licença livre. Uh, são plataformas colaborativas, permitem que múltiplas pessoas trabalhem nos mesmos projetos, artigos, etc., numa lógica de melhoria contínua, um, e são transparentes portanto, todas as edições que acontecem nestas plataformas ficam devidamente uh, registadas. Estamos aqui a celebrar os 15 anos do arquivo PT, portanto, falamos naturalmente de preservar o património digital para promover o conhecimento. Isto é muito importante. Uh, uma, das, uma das coisas que eu penso muitas vezes foi, é, é, um, é uma frase que o Daniel costuma dizer nestas apresentações, que é uh, a maior parte do conteúdo web daqui a um ano já não existe. Uh, e isto é válido também para a investigação científica. Uh, muitas vezes Uh, os projetos uh, de investigação estão ancorados a um determinado software e assim que acaba os ciclos de financiamento da FCT, que é a estrutura que financia uh, a maior parte da produção científica em Portugal, um, esses projetos acabam por se perder e então temos ali realmente um desperdício muito grande de trabalho, de talento, de conhecimento altamente especializado, que muitas vezes acaba perdido porque não há preservação digital. Um, já falei nas licenças Creative Commons, mas não custa reforçar, que são muito importantes nesta preservação do conteúdo, porque permitem também alguma redundância. não é? Eu posso partilhar sempre o conteúdo em Creative Commons, posso ou não adaptá-lo. Uh, no caso do conteúdo da Wiki, posso sempre uh, utilizá-lo, redistribuí lo, -lo uh, desde que seja atribuído à autoria, isto é importante. Um, e no caso do software da Wikimedia, Uh, ele é software livre. Isto significa que o código é aberto e que todas as quatro liberdades fundamentais do software livre, que foram uh, enunciadas pela primeira vez por Richard, Richard Amstallman, uh, de escutar o código, de estudar o código, de partilhá-lo e também de melhorá-lo e, e posteriormente redistribuí lo todos estes pontos, que só são possíveis porque o código é aberto, um, estão uh, assegurados dentro daquilo que são as plataformas Wikimedia. Bom, então o que é que eu estou a fazer na FCSH? Eu entrei na FCSH uh, primariamente para dar apoio a um projeto de investigação que já estava a utilizar ferramentas Wikimedia. O Eviterbo. Uh, é o principal projeto, ou, ou melhor, o principal resultado, o produto do Tecnet Empire, que é um projeto de investigação que pretende analisar as redes técnico-científicas da engenharia e arquitetura durante o período do Império Colonial Português. É um projeto liderado pelas investigadoras Aline Santiago Faria e Renata Malcheiro de Araújo, que são ambas afiliadas do CHAM, o Centro de Humanidades, que é uma unidade de investigação conjunta da ANO, e da Universidade dos Açores. O Eviter uh, também tem algum conteúdo produ produzido por outros dois projetos de investigação em história, nomeadamente o C1892, que também é um projeto ligado à história da arquitetura, e o Dress, que é um projeto ligado à história do vestuário e da indústria têxtil em Portugal. Uh, portanto, isto é muito importante, isto é um projeto feito por historiadores, que são pessoas que tradicionalmente no tecido Uh, de investigação portuguesa não são muito tecnologicamente uh, inclinadas por assim dizer não quer dizer que não existam pessoas uh, com conhecimento especializado e que, que, não, que estejam a utilizar técnicas avançadas uh, que incluem programação e análise de dados uh, do ponto de vista programático um pouco mais avançado mas no geral os historiadores gostam mais de arquivos físicos do que propriamente a uh, grandes avanços uh, no mundo da computação, por assim dizer. O Eviter é uma plataforma multifacetada. Uh, ah, eu esqueci de dizer, e que é importante, o, o que encontramos aqui no Eviter é uma espécie de índice uh, das pessoas, das instituições e, e, de, e das. E dos locais de formação uh, dos engenheiros, na altura não havia arquitetos, eles surgem um pouco mais tarde na história, uh, que vão sensivelmente do século XVI ao século XIX, uh, naquilo que era o Império Colonial Português. E, portanto, eles, ao mapearem a vida destas pessoas, destes, destes engenheiros militares, acabam por conseguir perceber ah, por onde é que eles passavam, onde é que aprendiam as técnicas de construção e que depois eram replicadas em vários locais ah, do Império Colonial. O Eviterbo, então, é uma plataforma multifacetada que combina ah, a vertente enciclopédica de uma instalação habitual de MediaWiki ah, com uma base de dados estruturados, abertos e interligados, que está assente sobre a suíte Wikibase. Atualmente um, está na fase final uh, do projeto, portanto uh, ele será divulgado de forma pública uh, em breve uh, e algo que foi possível apurar até o momento é uma plataforma praticamente pioneira no cruzamento destas duas vertentes em produção uh, para fins académicos. Uh, o único outro projeto que eu já, em que eu já tropecei que combina a parte da enciclopédia com a parte da base de dados Uh, é um projeto sobre um castelo belga, uh, que é bastante mais pequeno, bastante mais contido, em que eles também têm páginas enciclopédicas sobre as várias salas do castelo, e os corredores, etc. Um, e depois tem uma parte do Wikibase. Uh, o MediaWiki e o Wikibase uh, são, então, softwares que são disponibilizados. Um, pela, um pela Fundação Wikimedia, outro pela Wikimedia Deutschland, uh, que é a Wikimedia Alemã, que é uma subsidiária da Fundação Wikimedia. Um, ambas são disponibilizadas de forma gratuita, com o código aberto, têm uma licença livre e, portanto, podem ser utilizadas por qualquer pessoa que queira construir a sua própria Wiki ou o seu próprio Wikidata. Um, o MediaWiki é então o motor da Wikipédia, se quisermos assim, e o Wikibase é o motor da Wikidata. Um, estas, estas ferramentas permitem a curadoria do conteúdo, uh, ou seja, os investigadores poderiam estar a fazer uh, páginas biográficas destes engenheiros na Wikipédia, mas se calhar muitos dos engenheiros que eles estão a mapear não têm a notabilidade suficiente para estarem na Wikipédia. Uh, por outro lado, um, também uh, poderia acontecer que alguém com conhecimento um bocadinho menos especializado fosse lá mexer nas, nas páginas uh, e, e isso obviamente era um problema. Portanto, para alguns casos uh, é bom ter estas instâncias menos universais, mais especializadas um, e estas ferramentas permitem precisamente fazer isso. Uh, no caso da enciclopédia do Eviterbo, elas também, cada página tem também a atribuição da autoria, que é uma coisa que na Wikipédia não existe. Uh, portanto, cada página tem uma nota no fim, uh, que tem o nome do investigador que trabalhou naquela entrada. Naturalmente, estas, estas plataformas têm uma grande vantagem, que é que elas trabalham com formatos abertos. Isto significa que se por alguma coisa, se por alguma razão, o Eviter um dia uh, deixar de existir, uh, os dados não se perdem necessariamente, porque eles estão em formatos abertos e, portanto, são facilmente uh, exportáveis para, outro, para outros Wikibas ou para outros MediWikis, mas também para outros tipos de software que trabalha com dados abertos. A questão dos dados abertos é particularmente importante um, e tem vários, há vários níveis de abertura dos dados, não é? A licença aberta, o formato editável. Depois o formato de aberto, uh, os identificadores únicos, que são muito, muito, muito importantes, e depois uh, a interligação entre todos estes dados. Um, no caso do Wikidata, então, estas uh, temos cada instância, portanto, cada engenheiro, por assim dizer, mas também cada instituição, cada localização, tem uma página de MediaWiki um, e depois tem uma, uma entidade correspondente uh, que tem pessoas, instituições e localizações. Uh, que estão arrumadas de forma estruturada e não em, em texto solto, como na entrada enciclopédica. Um, e, portanto, cada entrada, na verdade, tem duas uh, páginas, por assim dizer. Na página da enciclopédia, uh, que é muito semelhante ao que vão encontrar na wikipédia, melhor, a página da wiki editor, muito semelhante ao que vão encontrar na wikipédia, Uh, Divide-se em três partes distintas: o corpo de texto, a caixa, aqui uh, que é o número dois, uh, e esta caixa está ligada ao Wikibase, um, e depois as categorias em baixo, número três, que facilitam a navegação entre áreas temáticas semelhantes. Um, este, é um, este é um modelo de dados do Wikidata, que é depois replicado no Wikibase, aliás, o Wikidata em si é uma instância do Wikibase, e portanto, Uh, eu tenho aqui o Douglas Adams, que esta imagem tem o, o, o modelo do, do liquidar está, está feito com, com o Douglas Adams, uh, mas basicamente seria a mesma coisa se tivéssemos aqui um, um engenheiro qualquer português, um, que teria então um ROC, uma descrição, e depois todos estes dados interligados e estruturados organizam-se Uh, da seguinte forma, uma declaração é igual uh, a, uma, a, a uma propriedade mais o valor uh, que lhe corresponde, uma espécie de sujeito, predicado e complemento. Uh, o meu trabalho com o Eviteb tem sido sobretudo ao nível das melhorias técnicas, com foco na correção de erros informáticos e de sistema, Uh, batalhar com o Médio Wiki e com o Wikibase às vezes é um pouco desafiante, porque, sobretudo com o Wikibase, porque é uma tecnologia que ainda está em amplo desenvolvimento uh, e requer uma manutenção bastante intensa. Uh, também uh, ajudei na revisão da ontologia e da remodelação dos dados, uh, ou seja, quando o sistema foi montado, uh, as pessoas que o organizaram. Uh, não tinham se calhar o conhecimento wiki necessário para que as coisas ficassem logo muito bem arrumadas e então na fase final do projeto uh, esta, esta ontologia foi, foi revista e uh, também estou a ajudar na documentação do sistema das melhorias efetuadas e, de, e na integração wiki que virá na fase uh, posterior. Portanto, estes dados do eviter Uh, vão ser carregados uh, para o Wikidata, portanto, vai haver uma redundância nestes dados, para evitar-se perder, os dados vão continuar no Wikidata, que é ótimo. Um, também será proposto enquanto identificador uh, de referência, uh, a melhoria dos registros metabibliográficos da equipa do projeto também é algo que está no nosso calendário, e uh, o carregamento de informação relevante para a Wikipédia. Um, porque sabemos que nem tudo tem a relevância necessária que a comunidade da Wikipédia em português exige para que algo exista uh, na Wikipédia em português. Depois, uh, tenho trabalhado também com a Infraestrutura Rocio. Um, a Infraestrutura Rocio é um consórcio uh, da nova FCSH com uma variedade de instituições de preservação de património. Uh, como o Teatro Nacional Dona Maria II, a Fundação Carlos Gulbenkian uh, e outras. Um, e basicamente é um portal que pretende uh, agregar uh, o património cultural português que existe sob a forma digital. Uh, é uma plataforma uh, de acesso aberto e gratuito, uh, que, que é mantida uh, pela Nova FSH, que é uma equipa dedicada. Um, Oi, acho que alguém não pode, mas um, e com a infraestrutura Rocio, um, eles têm um, um, um sistema de vocabulários controlados, portanto, em que têm os agentes identificados, as várias instituições fornecedoras, os vários conteúdos que eles vão uh, catalogando e indexando na própria base de dados. Um, e, portanto, nós, eu ajudei a propor a infraestrutura Rocil enquanto identificador de referência para o controle da autoridade dentro da Wikipédia, da Wikipédia, bem, da Wikidata, que depois se replica sempre pelos vários projetos Wikimédia. Esta questão da conciliação dos identificadores é muito importante e o Wikidata tem sido utilizado amplamente para esta função, portanto para conciliar identificadores uh, únicos de um determinado objeto. Uh, se eu estiver a falar, por exemplo, aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, certeza que além da Europeana que indexa o Teatro Nacional Dona Maria II, uh, outras instituições uh, farão também essa indexação. Um, embora ligadas a outras ontologias. Por exemplo, eu posso estar a fazer uma lista de todos os teatros em Portugal. Uh, e isso será uma base de dados. Uh, ou uma lista de todos os teatros nacionais da Europa. Uh, e será outra base de dados. E cada uma terá um identificador único uh, que, po que podem estar todos indexados e arrumadinhos no Equidata. Uh, neste momento, uh, os trabalhos de colocação desses identificadores de referência no Wikidata uh, já começaram uh, e a equipa do, da infraestrutura Rocio, uh, pelo menos esporadicamente, atualizará uh, esses identificadores à medida que eles forem entrando na própria infraestrutura Rocio, porque é uma plataforma que está em crescimento e em desenvolvimento uh, e também uh, é uma base de dados que está permanentemente em construção. A maior parte do meu desafio uh, enquanto uh, divulgadora do conteúdo aberto, da preservação do conhecimento, do património cultural e etc., é realmente uh, divulgar uh, estas ferramentas, explicar como é que funcionam, explicar também, uh, de certa forma, as filosofias abertas que estão por trás de cada plataforma e mostrar quais as potencialidades uh, da Wikipédia por exemplo para o trabalho de aula uh, ou de Wikidata enquanto uh, local para os, os, os investigadores não só colocarem a sua informação mas também retirarem a, sua, retirarem a informação que pode ser valiosa para as suas investigações e isso tem sido feito e será feito com maior intensidade a partir de agora ou a partir de, sim, a partir de novembro, um, à medida que o Eviterb também chega, ou melhor, o Eviterbo não, o Tecnet Empire, a plataforma Eviterb vai continuar online, o Tecnet Empire uh, é que terá, terá o seu ciclo de projeto de investigação, está encerrado neste momento. Um, mas o grande desafio é realmente mostrar às pessoas que estas ferramentas existem, que é que é possível utilizá-las, que são gratuitas, e como é que o podem fazer? Isso é feito, uh, sobretudo, a partir da uh, de organização de pequenos eventos de formação, como oficinas, e também eventos. Uh, a minha experiência uh, diz-me que é bom uh, utilizar os eventos Wikimédia como alavancas para atividades direcionadas. Uh, e aqui está o póster do. Uh, um, da campanha Um Bibliotecário Uma Referência, que era uma campanha uh, foca focada em bibliotecários e que permitiu fazer pequenas demonstrações à equipa da biblioteca e houver então essa aproximação uh, para que eles próprios percebessem qual é o potencial uh, das, uh, das ferramentas Wiki, nomeadamente Wikipédia e Wikidata. Também criar oportunidades de divulgação e de formação. No verão uh, organizei uh, oficinas de verão. Uh, que uh, davam-se assim, uma pequena introdução sobre cada uma das, das, das plataformas que provavelmente os investigadores terão mais interesse, como a Wikipédia, o Commons e o Wikidata, mas muito, muito, muito importante uma sessão em que falamos de como é que integramos estas ferramentas na investigação e no ensino superior. Eu, neste momento o meu trabalho é sobretudo focado na investigação, porque foi essa a minha porta de entrada, mas a ideia é que ao longo do tempo uh, consigamos chegar aos alunos e aos docentes. Um, esta, todas estas um, oficinas eram oficinas focadas em uh, principiantes, portanto pessoas que não tinham qualquer uh, contacto com as plataformas para além uh, da sua utilização mais ou menos esporádica. Um, Finalmente, integrar atividades Wikimédia em eventos promovidos pela faculdade uh, em novembro, uh, em novembro não, perdão, em outubro a faculdade uh, celebra sempre a Semana Internacional do Acesso Aberto, que no caso deve ser SH assistente, uh, pelo mês inteiro um, e, e eu enquanto parte do grupo de trabalho de ciência aberta dentro da faculdade ajudei a organizar uh, este evento onde acabámos por celebrar os 10 anos do Wikidata com uma série de, de, de sessões e oficinas para que as pessoas pudessem conhecer melhor a ferramenta uh, e, e quais as pessoas potencialidades e, e quais as suas implicações. Uh, aliás, eu aproveito também para dizer que a maior parte destas sessões serão colocadas no canal do YouTube da Wikimedia Portugal. Uh, creio que há uma que já lá está, que é do Luís Ramos Pinto, sobre a abertura de coleções de museus através das plataformas Wikimédia, um, e as outras, exceto onde as duas primeiras, uh, primeiras exato, uh, serão colocadas ao longo das próximas semanas no canal do YouTube da Wikimédia Portugal. Portanto, basicamente é isto que eu faço: dou para a investigação e tento divulgar as ferramentas. Wikimédia dentro da faculdade. Muito obrigada e creio que agora dou o uh, lugar à Giovana. Olha, obrigado, Ruth, uh, pelo trabalho não só dentro da, da faculdade, como da, também aqui pela brilhante apresentação. Uh, fazer só aqui um pequeno, um pequeno compêndio. Uh, nós falamos, e o Daniel começou por falar, uh, da importância de preservar os sites, uh, os sites históricos. Uh, e aqui esta, esta apresentação da Ruth também toca num ponto, toca num ponto muito importante que é uh, preservar também a informação que é, que é a informação científica que é produzida nas universidades. E depois também há outro ponto muito importante que convém nós não nos esquecermos. Uh, toda a informação, quando, quando nós abrimos, uh, uh, quando vemos uma página da Wikipédia, toda a informação que está lá presente tem que ser referenciada, ou seja, tem que haver uma entidade externa, uma fonte reputada, uh, que verifique e confirma essa informação. E é este tipo de projetos que, que vão sendo desenvolvidos com, com o apoio da RUT, que depois muitas vezes acabam por certificar essa informação. E para além disso, a própria persistência da informação acaba por ser garantida por projetos como o arquivo.pt, por isso é que nós estamos aqui todos juntos, aliás um dos projetos que, que, que nós temos, que nós, um projeto de colaboração que nós temos em conjunto com o Arquivo PT, que neste momento até está prestes a, a originar um robô, prende-se muito com isso, em empolgar toda esta informação que, que, que, é, que é usada como referência na, dentro da, dentro da Wikipédia para ser arquivada precisamente pela, pela parte histórica.